Anjos e demônios travam uma guerra constante ao nosso derredor, só que essa luta espiritual é invisível ao olho nu e é muito difícil provar a um cético que a batalha é real. Mas um grupo de adolescentes conseguiram, enquanto acampavam numa floresta durante a noite, imagens de um ser espiritual voando sobre suas cabeças. Ah sudaré cá oh yeah yeah yeah nas imagens, um ser com vestes branca pairando de um lado para o outro como um anjo. Segundo os mesmos, o que vemos seriam o que a Bíblia chama de potestades e principados que habitam nas regiões da nossa estratosfera. Sabe aqueles brinquedos assustadores de parques de diversões que você não gosta nem de chegar perto? Bom, pensa no brinquedo 10 vezes mais assustador do que o pior que você já viu. esta atração aparentemente inofensiva, na verdade te fará viver momentos aterrorizantes a mais de 100 metros de altitude numa cadeirinha suspensa e o que é pior, com apenas um cinto bem fininho te segurando. Porque eu sei que você não irá encarar. Mas que tal esse aqui? No vídeo que se segue temos o caso do entregador que teve um encontro inesperado enquanto caminhava pelos corredores de um prédio. Bem, fora de Sim, neste momento ele se deparou com um ser assustador que se escondia próximo a uma passagem de emergência. O próximo evento cabuloso foi registrado durante a exploração de uma casa abandonada. Lá estava um investigador em busca de evidências paranormais, quando de repente se deparou com uma coisa perturbadora. O estranho com aquela boneca, é impressão minha ou ela foi feita com restos mortais de uma menina? Coisa certa, os cientistas precisam explicar os milhares de vídeos e demais evidências da presença de seres de outros planetas em nossa terra. Aqui vemos apenas mais um vídeo registrado por câmeras de segurança. O humanoide parece observar o interior da casa, talvez para fins de planejamento de uma futura invasão no local. Será que realmente eles estão entre nós? E você? Já viu algo do tipo te observando através da janela de sua casa? Em caso afirmativo, deixe seu relato nos comentários. O próximo vídeo mostra uma cena no mínimo bizarra registrada no país árabe. Várias pessoas mergulhando no que parece ser uma praia de esgoto barrento e gosmento. Eu torço para que isso não seja fruto de poluição. O que é o vídeo? No próximo vídeo, ainda no mundo árabe, vemos um homem andando em direção ao que parece ser uma cobra gigante de proporções mitológicas. Supostamente é mumificada em meio ao deserto. Seria de fato uma cobra real como sugere o título. Nosso próximo vídeo.